Fala jogador, tudo bem com você? Nessa quarta-feira a gente vai fazer aí um giro sobre as notícias que rolaram essa semana até o momento. A primeira notícia que nós temos hoje é que pode preparar a carteira, pois a Summer Sale da Steam provavelmente começa amanhã, quinta-feira, segundo um vazamento. De acordo com esse vazamento, o Steam Summer Sale de 2021 começa quinta, dia 24 de junho, às 14 horas, no horário de Brasília. Esse evento vai continuar até o dia 8 de julho, data do seu encerramento. A programação ela foi compartilhada pela primeira vez lá em abril pelo Steam Database via Twitter, que é uma fonte confiável para esse tipo de informação. Essa conta vem reportando corretamente datas de várias promoções do Steam ao longo dos anos, incluindo a promoção do ano novo lunar no início de 2021. Só que essa informação ainda não foi confirmada pela Valve, então é somente um rumor, beleza? A Steam Summer Sale é uma promoção anual muito interessante que é basicamente a promoção do período de férias da garotada. É o maior evento desse tipo realizado pela Steam, possibilitando os usuários aproveitar grandes descontos em milhares de games e conteúdos diversos. Para a gente ter uma bela uma noção, lá no ano passado, jogos interessantíssimos de franquias famosas como GTA, e Final Fantasy e Portal, foram adquiridos aí por menos de R$10. Então a gente tá bem ansioso aí para ver o que que vai acontecer nessa Steam Summer Sale e que tipo de promoção a gente vai ter, tendo em vista que os preços estão muito altos e para a galera começar a jogar aí alguns jogos AAA, a gente tá dependendo muito aí dos jogos grátis que aparecem lá na Epic Games e talvez aqui seja uma bela de uma oportunidade pra gente comprar bons jogos a preços interessantes e mais um rumor saiu aqui mas agora do jogo lost ark que vai receber um close beta em algum momento de julho aqui no ocidente Isso foi mencionado lá por Death Mods, que é um popular streamer com mais de 300 mil seguidores e que vem trabalhando com a amazon games como criador de conteúdo ele também foi um dos três streamers que puderam por somente algumas horas transmitir o recente Alpha Game desse jogo Logicamente que a gente não deve tratar isso como certo Já que essa informação não foi confirmada pela Amazon Games Pelo menos por agora Bom, esse jogo aqui vai ser lançado lá em outubro, tá bom? Finalzinho de outubro que esse jogo vai ser lançado Ele é um, um MMORPG, né? É, ele passa ali em Arquesia em um mundo enorme com um grande número de biomas distintos. A versão atual oferece 15 classes e pode ser jogado no modo solo ou co-op. Lost Ark tem visuais impressionantes e combate cheio de ação e chega como possível concorrente aí de jogos já conhecidos como Diablo 4 e o Path of Exile 2. A pré-venda já está disponível e os preços podem variar aí entre 25 dólares a 99 dólares e o Metro Exodus chega nos consoles de nova geração em uma apresentação exclusiva à imprensa os desenvolvedores explicaram que a versão de nova geração do jogo terá tecnologia de ray tracing que garante lá a iluminação mais realista renderizada em tempo real nessas plataformas então a gente tem aí que o Xbox Series X e o Playstation 5 poderão rodar o jogo em resolução 4K a uma taxa de 60, 60 frames por segundo e já lá no Xbox Series S pode rodar aí a 1080p a 60fps também a gente que recentemente a Digital Foundry lá soltou um vídeo a respeito do que tá acontecendo com o Xbox Series S que ele tá rodando lá em taxas mais baixas esse jogo mas vale lembrar que é resolução dinâmica viu galera então eles colocaram lá que ele tá rodando a 575p esse jogo mas é uma resolução dinâmica que acontece apenas em alguns momentos espaçados no game e não é isso tudo o jogo roda muito bem lá no Series S é super aceitável pelo preço e ele está no Brasil a gente tem aí o Metro Exodus no Xbox Series X e lá no Playstation, PlayStation 5 uma redução é, em relação aos loadings, né? No Xbox Series S também a gente tem essa redução que faz parte da nova geração. Ela conta também com ajustes de campo de visão que garante a maior personalização da nossa experiência. E a gente tem uma melhoria aí ah, na maneira que a gente joga ah, ao apreciar o visual já reformulado do jogo, beleza? No PlayStation 5... O Metro Exodus vai ter um suporte para as tecnologias de feedback, feedback apático e os gatilhos adaptáveis do DualSense. Lá no Xbox Series X e no S, a gente vai ter melhorias em relação ao áudio de ambiente e latência nos controles. A, a versão para os novos consoles é gratuita para quem já possui o game ou no PS4 ou no Xbox One, tá bom? E aí quem não tem o título e quer jogar é, o Metro Exodus pode comprar a edição completa que vai vir com o jogo base que foi lançado em 2018 e também duas DLCs já lançadas, bem como ali todas as melhorias ah, de desempenho que a gente vai ter para nova geração já num pacotão, beleza? Então esse Metro Exodus é um jogo interessante, é um jogo muito pesado e que está chegando para nova geração tanto para PlayStation 5, Xbox Series X e o Xbox Series S. Cada um deles, apesar da melhoria no PlayStation 5 e no Xbox Series X ser bem parecida, ali a gente vai ter um desempenho muito similar. No Xbox Series S a gente tem um pequeno downgrade que é comum da plataforma porque realmente é um console de custo baixo, de custo benefício, beleza? Não significa que o jogo seja feio ou que ele rode péssimo. Significa que ele vai rodar numa qualidade um pouco pior porque o hardware que tem dentro dele exige isso, tá bom? Então fica aí a dica se você já tem uh, o Metro Exodus e tá com algum console de nova geração, já faz essa atualização que com certeza o jogo vai ficar muito interessante. Bom, eu trouxe aqui uma breve piada da semana, não, tô brincando. É uma notícia da Nintendo, tá bom? A, a gente vê que a Nintendo vive em uma bolha. Segundo o Nintendo Blast, os consoles da Nintendo têm um ciclo de vida de aproximadamente 5 ou 6 anos. né? O Switch, contudo, está entrando no quinto ano e conta até agora com mais de 84,5 milhões de cópias vendidas mundialmente. Muito bom, né? Mas em fevereiro, o CEO da Nintendo, que é o Shuntaro Furukawa, em entrevista ao portal japonês Nikkei, afirmou que o console híbrido ainda tem muito o que oferecer nos próximos anos. E no último dia 18, o presidente da Nintendo of America, que é o Doug Bowser, em entrevista ao The Washington Post, novamente tocou nesse assunto. Ele diz que ao entrarmos no nosso quinto ano, Nintendo Switch está redefinindo como pode ser o tempo de vida de um console e como esse ciclo de vida em geral está em acordância com um forte ritmo de conteúdo. Então essa afirmação vai ao encontro do que o Furukawa falou lá em maio desse ano, uh, afirmou sobre a idade do console híbrido. O design híbrido desse console com certeza é um impulsionador de vendas, né? A chegada do Switch Lite lá em 2019 contribuiu para um aumento nesses números. Mas o principal fator por trás desse sucesso é a grande quantidade de jogos indies bem como os títulos da própria Nintendo. Bem, o que? A Nintendo vive uma bolha que só eles ah, conseguem é, fazer esse tipo de matéria ou somente aqueles que estão é, alinhados com a Nintendo conseguem fazer esse tipo de matéria. Bem galera, aqui está realmente dizendo que o Switch vai ficar por muitos e muitos anos aí fazendo as mesmas coisas e realmente não é isso que a gente deseja. Eu separei aqui uma outra matéria que vai ajudar a gente a ter um, um parâmetro melhor para você entender o que eu estou dizendo. Lá, segundo a Arcade, que também é um blog que fala sobre diversos assuntos, não só sobre a Nintendo, diz que o Pokémon Unity, que é um MOBA dos, dos monstros de Pokémon, vai chegar de graça no mês que vem a Switch. Então vamos dar uma olhada? Essa premissa do Pokémon Unity, que é um MOBA lá dos Pokémons, é uma parceria da The Pokémon Company com a Tencent Games a Tencent Games é famosa aí por criar realmente bons MOBAs e eles vão colocar dois times de cinco monstros para duelar em arenas temáticas cada equipe duela com os pokémons do time adversário bem como as criaturas selvagens né, que estão a solta lá no ambiente então fazendo isso a gente vai acumular energia para depositar no ponto de coleta do seu time, que é uma mecânica interessante. E aí a gente tem as mecânicas do MOBA, todo mundo vai começar com o nível 1, né, e a gente vai avançar para níveis mais altos, ganhando novos poderes e habilidades, o que é comum nos jogos MOBAs, que a galera já está acostumada, beleza? Agora, veja aqui uh, o lançamento. Pokémon Unity vai ser lançado em julho para Nintendo Switch, e em setembro para smartphones Galera, é isso que eu venho dizendo já há algum tempo A Nintendo só tem os exclusivos Como realmente jogos bons para nós que somos jogadores realmente Para a grande maioria dos outros jogos São jogos totalmente dispensáveis Os jogos que você pode jogar no celular Então eles têm lá a bolha deles Só eles que conseguem fazer aquele tipo de matéria E hypar certos tipos de assuntos ah, que realmente hoje, pelo menos no Brasil, não dá para você dizer que o Nintendo Switch seja uma boa opção para ninguém cara. A menos que você tenha muito dinheiro, né? joga dinheiro fora e faz qualquer coisa Então pode ser uma boa opção para você que já não tem mais nada que jogar Você provavelmente deve ter o Xbox Series X, deve ter um PC da na NASA, deve ter um Playstation 5 e aí você pode comprar um Nintendo Switch falar que o Nintendo Switch é bom porque você tem dinheiro pra caralho, porra. Mas para quem é o jogador comum aí, a grande maioria, que inclusive eu tô nesse meio, como que eu vou comprar um Nintendo Switch para ficar comprando primeiros jogos a, a 400 reais, que não tem promoção nenhuma e nenhum, nenhum momento do ano e que realmente aí não vale a pena. Me diz um jogo desse vale a pena. E eu tô citando esse jogo aqui porque é um lançamento recente, eu tô aproveitando e dando a informação para vocês. Mas, imagina um outro jogo aí que você compra a preço full, que é um jogo indie passável, um jogo indie ruim. Você vai jogar ali algumas horinhas e você vai desistir, cara. Olha o trampo que você acabou de arrumar. Então, assim, a Nintendo, cara, eu sou fã do Super Nintendo. Eu sou fã do Super Nintendo, foi um console muito interessante na época, ajudou muita gente a entrar no mundo dos games. E assim, eu tenho nostalgia pelo Super Nintendo Pela Nintendo, hoje Eu não tenho nenhum vínculo Nem quero ter, não recomendo para ninguém Não acho que seja uma empresa interessante Não acho que os seus exclusivos Da Nintendo devam ser é, Tão difundidos como são hoje Tá bom? A, a grande maioria Desse pessoal que difunde aí seus exclusivos Recebem os jogos né, Recebem o console Ou quando não, é porque Tá, tá com medo de falar sobre esse assunto para os fãs Uh, da Nintendo, que são aquele pessoal totalmente vendado, que não sabe analisar bem o mercado, só fica igual um zumbi, né? Nintendo, Nintendo, Nintendo. Então, assim, é muito complicado você falar que alguém pode comprar Nintendo hoje, porque realmente não pode e não deveria, tá bom? Mesmo que fosse... A algo mais acessível Não deveria A empresa não está nem aí Pelo menos para o Brasil E para a grande maior parte do mundo também Mas eu estou falando a nível de Brasil A empresa não está nem aí para gente Dificilmente ela coloca Pelo menos algumas legendas nos jogos Agora que ela está começando a fazer isso Colocar legenda, cara Olha que idiotice Então Assim, a empresa não tem nenhum vínculo com o Brasil Ela tá pouco se lascando para gente Então a gente também não deveria Hypar, nem ficar Uh, fazendo muito caso dessa empresa ou dos jogos que ela produz, beleza? Então, essas foram as notícias da semana, me diz aí nos comentários o que, que você achou sobre isso se você concorda no que eu falei a respeito da Nintendo tá bom? Uh, eu quero aqui sua opinião acho que o debate é muito interessante nesse quesito e aproveita se você gostou do conteúdo, deixa um like nesse vídeo para contribuir no trabalho que eu estou fazendo aqui no canal. É muito importante que você se inscreva para mim saber se você está gostando. E se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante, compartilhe aí com seus amigos para a gente cada vez mais aquecer esse mercado de games que a gente tem aqui no Brasil, beleza? Um grande abraço para todos vocês e até mais.